Uau, bom dia! A gente está aqui na praia de Miami. Então, vim mostrar a praia de Miami desse ângulo. Então, olha, o pessoal aproveita para surfar. Tem essa, esse visual. Ali, pessoal, olha só. Ali é o famoso quebra-mar. Essa, essa praia aqui é muito pequena ela é quase a menor de Natal porque a menor praia de Natal é a praia do Y eu vou fazer um vídeo ainda só que é muito difícil entrar lá bom, agora eu quero mostrar pra vocês esse belíssimo trabalho ó. os grafiteiros aqui de Natal eles foram convidados a grafitar nesse muro então 20, 20 grafiteiros daqui né, de Natal foram selecionados para fazer esse trabalho nesse muro Da Praia de Miami. Então, pessoal, aqui era isso também que eu queria mostrar pra vocês. É um estímulo, né? Quando estiver pronto, eu vou mostrar como ficou. Então, pessoal, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.